Mas que vida boa tira, tira, tira. Essa é a safadinha do Brasil E me produções e eventos Alô meu amigo Leo Moral. Depois de muito tempo acorrentado me bateu Uma vontade louca de me divertir Saí reencontrar velhos amigos Passear, tomar um chope e relaxar Me divertir, curti a minha liberdade Agora tô solteiro, resolvi pensar em mim se só quero mesmo é ser feliz Por isso tô de boa todo jeito que eu sempre quis De muito tempo acorrentado me bateu uma vontade louca de me divertir sair rei contra velhos amigos passear, tomar o um shopping, e relaxar Me divertir, curti a minha liberdade Agora tô solteiro, resolvi pensar em mim Eu tava mesmo com saudade da minha adolescência Eu quero mesmo ser feliz Que vida boa, cheia.